Bom dia, pessoal! Mais um The Edge Japão começando pra vocês, e sim, estamos no Japão de novo, olha que beleza! A gente voltou aqui pro Japão porque a gente tem que pegar o nosso voo pra Austrália daqui, então a gente voltou da China pra cá e a gente vai passar mais dois dias aqui no Japão porque o nosso voo é amanhã. Então, estamos aí de novo, vamos ver se a gente encontra com o co casal novamente, e dá um rolê pelo Japão de novo, cara, muito bom estar de volta, a gente tava morrendo de saudade daqui. Então, se você interessado nesse vídeo, fica comigo e Música! Que Japão! Vamos agora comer um sushizinho de novo naquele lugar que eu adorei. Que veio o sushi que você pede, ele vem na esteirinha assim. Ai, cara, que saudade que eu tava do Japão, velho! Melhor país da razão Aí a gente veio encontrar com o Samulianes e com a Paulinha ali de novo, olha que beleza. Ou, oh, uma, galera, uma galera reconheceu você, velho, no meu, no meu canal. É mesmo? Do, can do, seu, do seu canal lá. Na hora, na hora. Porque é Loop Infinito. <risos> loop Infinito, meu Loop Infinito. Aí eu tava... Aí, aí uma galera comentou lá, falou assim, não, cara, Loop Infinito. Aí eu falei, é ele mesmo. Pois é, cara. <risos> Do outro lado do mundo agora. Do outro lado do mundo, olha que beleza. E eu conheci o Davi, a gente nem, nem sabia que ele tinha canal nem nada. Conheci ele por causa da Paula. E porque a gente tem um sobrenome parecido, tá ligado? Zabulione é e Samuliones, tá tipo... É verdade, é verdade. Aí a gente acabou se conhecendo em São Paulo, inclusive E aí a gente veio se encontrar de novo aqui no Japão é E aí estamos aí, muito louco uma Coincidência é, mano. absurda, Absurdo, né? E Estamos aí de volta no Japão, né? Passar mais dois <risos> aí. <diasinho. risos> Viemos aqui num amusement park dar uma yeah. rolê na montanha russa e tal Davi hora, que... Vamos ver se a gente aguenta, né? É, o Davi já é virou local, né mano? Você que fica trazendo nós pros rolês agora Pois é, deu <risos> uma pesquisadinha aí E é turístico é. Vou tirar o certificadinho. De... Cara, a dificuldade de comprar um ticket é muito louca, oh, velho. É, <risos> <Caramba>. <risos> Pra isso. Você achou aí? Você achou um cu pra você tomar? Esse é o cu. É o cu, olha. É um suco que tem aqui no, na Austrália, falar aqui no Japão, que se chama cu. E é aí existe cu de vários sabores. É. Dizem que o cu é muito gostoso. Então vai, toma no cu e pra você ver se você. Aí gostoso. você pode tomar o cu. A gente ficou horas procurando o cu. Tem que forçar hein, pra abrir o cu aí? Tá, tá difícil de abrir o cu. É tá difícil de abrir o cu. E dizem que o cu é viciante. No momento que você toma o cu, uhum. você quer cu toda hora. <risos> é gostoso o cu? Hum, é de maçã. Hum, cu gostoso. Estou experimentando o cu pela primeira vez. Olha que gostoso. Olha, olha a vista atrás cu. de você. Ó, ó. Estou experimentando o cu aqui nessa vista. Pô, esse cuzinho é gostoso, tomando cu na noite de hoje. Tomei o cu. Uns caras ali atrás fazendo rap japonês, tipo, batalha de rap japonês, cara. Eu filmei um pouco eles. Você filmou um pouco eles? Ah, top. Porque, mano, muito da hora. Eu queria, eu queria entrar junto na batalha com os caras e fazer em português mesmo, tá ligado? tipo é, ah, aí ver, ele ia jogar só uns racionais. É, eu ia jogar uns racionais e foda-se, tá ligado? Eu ia colar lá na batalha de rap com os caras e, mano... Foda-se, mano, muito engraçado os caras o rap japonês, mano. Chocoroporoporó, sushi, sashimi, pá, yakisoba e tal. Da hora, velho. Chegou aquela hora triste de dizer tchau pro Japão. Eu tô aqui na frente do hotel, aqui no On The Marks. E eu queria deixar um agradecimento especial pro pessoal do Hostel World, que ajudou muito a gente aqui nessa viagem toda, descolou todos os hotéis pra gente. É... Então, cara. Muito bom. Obrigado mesmo por todo o apoio e um agradecimento especial ao pessoal do On The Marks também. Esse hostel, foi o melhor hostel que eu já fiquei na minha vida. Muito top, muito bom. atendimento 100%, a galera a gente boa demais. Trataram a gente super bem, o quarto... Nossa, 100%, sem palavras assim, para esse hostel. Se vocês vierem pro Japão, vem aqui no On The Marks que, cara, é bom. Muito, muito bom. E agora vamos aí dar, uma, dar só mais uma voltinha aqui pro Tóquio, aqui pro Kawasaki mesmo. A gente vai pegar o trem pro aeroporto daqui a pouquinho. Então tá na hora de voltar pra Austrália, voltar pra nossa vida normal. Trabalho, estudo, ganhar dinheiro, <risos> sobreviver, né? Uma hora a fantasia acaba, né Babs? Hora de Tchau. Obrigado Muito né? Arigato Obrigado. Bye bye. Was a nice time. Thank you very much for everything. Bye bye. Tchau. ciao. Ah, how eu saudades aqui. Tchau, bye bye. Pitabados fez um furo no pneu. que fez um furo no pneu. Jeepitabados fez um furo no pneu. pulamos com o chiclete. Vamos sentir falta do Japão. Chegou a hora de dar tchau. Chegamos aqui na Austrália. Descendo já. Olha quem veio dar tchau para vocês. É o calmi, o